Fala aí, guerreiros, e guerreiras soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje nós iremos falar aí do evento Amor e Sangue, né? Demorei um pouquinho aqui para estar tá fazendo esse vídeo, mas não tem problema. Vamos lá. Eu vou estar tá falando para vocês aqui, né, qual qual item, qual arma, né, é, é o melhor aí, é o mais apropriado para estar tá se resgatando com base do que eu já testei, com base nas armas que tem. Então eu não vou rolar muito, já vou começar aqui e depois vou explicando conforme eu vou mostrando para vocês. Tá? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Você que chegou aí, você que é novo, seja bem-vindo a mais um vídeo do boneco. <risos> Vamos lá! A partir do nível 1, um, é, nós temos 100 caixas de dragão imperial, a USP Digital Cam, a dobe Barrel Crystal e a chave de cano. Cara, a chave e a Dual Barrel são duas que não precisa nem falar, dispensa comentários, né? A USP, cara, a USP é uma pistola muito boa, uma, uma arma secundária muito boa, uma, uma pistola rápida. Porém, se você está no nível 1, o mais atrativo, claro, com certeza, é sem caixas aqui da Dragão Imperial. Porque além de você puder ganhar mais de uma arma, você também vai ganhar vale é, vale ticket né vale ticket grátis para poder roletar em outras armas do mercado negro depois e além disso tudo ainda vai ganhar cupons para ser trocado é, na, na, na aba lá de cupom lá de troca que você pode trocar pro colete capacete é, spray muitas coisa lá é, anti queda é, o capacete para para na smoke entre outros tá e até armas permanentes lá no cupom também tá então com certeza a melhor escolha aqui seria a Dragão Imperial, tá? A 100 caixas do Dragão Imperial. Se você está no nível 2, eu não investo muito, tô no nível 2, o que, que seria melhor aqui das armas de Funim? Tem a P90, a XM8, a USP Leitão, né? E a G36K Oriental. Camo, XM8, precisa nem falar também, né? Como eu falei, a USP. Né? É uma, uma pistola muito boa, inclusive tem uma recompensa. Né? Atualmente, que eu estou gravando esse vídeo, tem uma recompensa uh, na ranked a partir de 75 vitórias. Você consegue resgatar a, a USP. Se você quiser a USP azul, a uh, Demos, né? Uh, que ela é azulzinha. E é uma pistola muito boa. Porém, cara, essa G36 ela no, ela veio no mercado negro de GP. Ela tem a G36, que é normal, ela é pretinha e tem o Scope. Cara, essa G36 de GP, ela é muito boa, cara. Sério, sério. Quando você puxa o Scope ali, ela fica praticamente sem recoil nenhum. Então, eu resgatei ela numa outra conta minha secundária para testar e eu vou falar para vocês. Se você não tiver uma arminha aí, é aquela arma que, que, que você pode se assim, fala, soldado, essa é minha pelona, cara. Eu aconselho muito vocês a pegar a G36 né ou pode ir pela primeira opção sem caixa tá bom a G36 que ela tem ela é a única diferencial é que ela não tem ela não tem scope porém ela tá cara tá muito boa sério eu, eu joguei com ela gostei muito inclusive eu resgatei numa uma das minhas contas e se não vai se arrepender cara ou a USP ou a G36 mas primeiramente a G36 oriental tá bom Nível 3. Temos a M16 de talcamo, a RPK Camo, a Scorpion Evo e a QBZ. A QBZ, vocês sabem que tem a VIP, né, que já testou aí, veio várias vezes aí por dia pode testar a QBZ. Tem a Evo Scorpion, a RPK de talcamo. Só se você quiser mesmo de coleção ali, porque a M16, vocês sabem que é uma arma primária que vem no no CF, então ela é bem fraquinha, né? É mais para para colecionar mesmo e a RPK Camo também, né? Para quem joga mutação, mas é uma arma bem fraca para se jogar. Já quando chegamos aqui na Scorpion, na Evo e na QBZ, a coisa começa a ficar mais séria. A QBZ você já sabe ter o um poder aí, é muito bom. Seu rifle aí primário e também temos a Evo, cara. E essa Evo aqui é ela só oriental. Elas são diferenciadas, né? Todas elas têm o um silenciador eu não testei ainda mas o que eu vi parece que ela também é poder de parada tem o um poder de parada então se você quiser pegar Scorpio aqui né eu ficaria entre a Scorpion né de primária e depois entre a leitão mas claro fica a critério de cada um o que pegar aí tá só toda a minha dica com base da minha experiência de jogo fechou o pessoal pediu para fazer então nível 4 nível 4 temos a, De a desert eh, Eagle tormenta a chinsal oriental a DSR Ferruge e a digital camo cara desses aqui já começa né melhorar as premiações e a escolha também já começa a variar eu vou pegar essa K47 digital camo tá nessa minha conta e vou explicar porque já logo abaixo temos a DSR para quem é jogador de Sniper, se você só tem o nível 4 tá? E você se é jogador de modo zumbi, jogador de modo mutação, jogador de modo mutante Cara, a Chancel é uma arma excelente, não tem recoil também, é muito boa e vale a pena E temos a Desert Tormenta, que é nada mais é do que uma VIP, né? mas sem os atributos de VIP Que é a pistolinha, caso você não tenha então aqui fica muito pessoal, porém eu eu selecionaria assim a Digital Camo primeira, a Chainsaw segunda, a Desert terceira e a DSR ferrugem Então é muito, a escolha aqui é muito pessoal pela variedade de armas, né? Eu creio que as duas principais seria a K47 e a Chainsaw. Só frisando aqui que essa K47 Digital Camo ela tem a puxada da K antiga, né? Que o pessoal está assim, cheio desses aí, essas frescurinhas aí. Ah, não, quer é uma pegada, diferente da K, não sei o que. Então, essa pegada K aqui é aquela pegada antiga que a rapaziada gosta, tá? Então, com certeza é a K. Soldado, tô no nível 5. Sou punk, sou monstro eixo. Quero saber aí como é que faz, o que, que eu pego. Então, é, temos a melhor aqui, a Chamas Furiosa, a M4 então, a Dinastia Primordial, a 9A9 9A Oriental e a WM Tormento. As duas melhores armas do nível 5 aqui, pra mim, na minha opinião, a primeira disparada é a Furiosa, tá? É a Chamas Furiosa, é praticamente a mesma coisa da VIP, só não tem os atributos. Além de ser skin muito bonita, né, ter animação na hora de carregar e tudo mais. E ela tá grudando, parceiro, ela tá com o muito baixo, M4 muito boa, tá varando muito também. Então, com sombra, sem sombra de dúvida, eu pegar... se eu não tivesse, eu pegaria a Chamas Furiosa, tá? É, eu nem expliquei quando eu tava falando nível 4 Por que, que eu vou pegar essa K porque eu já tenho a Chamas Furiosa quando veio o MN, eu já tenho a Dinastia Primordial quando veio o MN e eu já tenho a WM Tormenta que veio no, no eventos passados, né? Da, do avento Amorissan que, quase entre ano sim, ano não, o avento isso vem acontecendo, né? Então eu já tenho a WM Tormenta. Mas, eu ficaria, se você não tem nenhuma dessas opções é, e tá pegando pela primeira vez, eu optaria pelas chamas, com certeza, sem sobre de se você é um jogador de rifle. Pode pegar sem, sem medo, que você é, não vai se arrepender. E eu, eu não jogo muito monte de, de, de rifle, sou um jogador de WL que eu pego. Cara, pode pegar a tormenta também, que ó, é, é, é a mesma coisa da VIP. Mesma coisinha, a skin também é muito linda, muito show, fica bem bonita na mão. Então ficaria entre essas duas aqui para escolher. Já a 9A91, 9A, 9A, eu não gostei muito. Eu não sei jogar 9A e também não gostei muito do design. Eu vi algumas pessoas jogando com ela. Também não é lá essas coisas, né? A M41 Dinastia, não precisa nem falar. Ela só tem a skin, é um pouquinho bonita, Mas a própria skin Dinastia, é, a própria VIP M41 Dinastia... Hum, é muito ruim cara, é muito fraca, só tem boniteza, então eu não indicaria pra vocês de jeito nenhum. Então as duas melhores seriam a WM Torbento e a Furiosa. Como eu já tenho é, da, das, das duas opções que seriam as melhores, como eu já tenho, então eu vou resgatar na minha conta a K47 é, Digital Camo, porque eu gosto de jogar de arcade, riff, então sou um jogador Cut, shoot, então... Na minha principal, eu vou pegar essa digital cama aqui e vou resgatar. Fechou? Vamos aqui. Tá barulho? Vamos aqui. Resgatei, show. Deixa eu só tirar um printzinho aqui para fazer a capa do vídeo. Fazer a capa do vídeo. Salvar aqui, rapidovsky. Pronto. Então, resgatar, meu parceiro. Pronto. Lembrando, rapaziada, que para poder participar do evento Amor e Sangue é bem simples. Você deve ter depositado é, entre julho de 2020 até fevereiro de, de 2021, né, mais ou menos aí da, uma média de oito meses. Nesse período de oito meses, você tem que ter gasto 140k de ZP no total para você poder ter acesso e resgatar os prêmio né conforme a quantidade de zp que você já investiu ao longo é, da sua conta é, ao longo dos tempos que você, que você gastou é, na sua conta como assim é simples os níveis né cada nível é correspondente à a quantidade de zp gasto né para atingir até o nível 5 você tem que ter gasto na sua conta é 1 milhão e duzentos de ZP, sim, cara, é muita coisa. Porém, a minha conta, se não me engano, tem 7, 8 anos. Então, no começo aí do CF, rapaz, o pessoal gastou muito, gente, gastou absurdo. Aí tem gente que gastou muito, mais de 10 mil reais nesse jogo, sim. Tem pessoas que ao longo do tempo eu conheço que gastou mais de 10 mil reais no game, cara, sério, o negócio é surreal. Então, é, conforme o que você já investiu na sua conta, os seus níveis vão desbloqueando conforme o que já foi gasto tá bom soldado e na minha opinião é, falta além né além de além disso tudo tem 140k que você tem que ter tem que gastar e mais 8 horas que você tem que jogar para poder desbloquear o evento cara. se você não gastou 140k durante esses oito meses que passou e nem Jogou 8 horas. Não, você não vai conseguir resgatar nenhum, nenhum item. Então, você tem que, é, é obrigatoriamente você jogar e colocar 140k durante esse período de 8 meses. Tá? De julho do ano passado, 2020, a fevereiro, agora dia 2 de fevereiro de 2021, que acaba e se encerra o evento. Eu, particularmente, é, vou deixar minha crítica aqui, minha crítica construtiva, é, Antes, sem ser esse último evento, a gente teve que depositar, mas eventos anteriores não era preciso gastar, tá? É, se eu não me lembro, se não me recordo, não é, não, você não precisava gastar, conforme o seu nível que você já tinha gasto na sua CC, você já conseguia resgatar a sua arma, então é meio que paia, né? Tipo, o jogo tá bem difícil, tá na situação bem complicada, e você ainda tem que gastar para poder resgatar um prêmio numa conta que você já investiu bastante, entende? Então... Se colocasse aí, ah, só jogue 8 horas aí que libera os prêmios. E até entenderia, né? para dar aquele movimentada no jogo tal, nos servidores, etc. Acho que não custa nada a pessoa só jogar e logar e jogar e fazer as horas tranquilo. Agora, tem que gastar para você poder escolher um prêmio, o qual você já investiu muito na sua conta. Eu acho meio desnecessário, meu pai. Espero que os próximos eventos do Amor e Sangue aí a administração deu uma atenção para isso porque se você tem muita gente conhece muita gente gastou muita coisa no, no cf e agora para poder resgatar um primo aí como se fosse uma recompensa um mimo aí é, por parte de, de, da organização para poder resgatar uma arma aí é, como presente o cara ainda vai ter que gastar mais 140k É, é não sei lá eu eu na minha opinião acho que não não é legal não não seria viável muita gente não vai participar por causa disso também porque atualmente na data que eu estou gravando esse vídeo em 2021 o cf se encontra numa condição bem difícil bem complicada tá bom mas isso aí vou deixar para outros vídeos é, só queria deixar minha opinião referente a isso evento amor e Sangue. soldado é, eu não tenho 140k aqui tá falando a falta 100k para mim falta 140k falta 80 K será que eu coloco o zp não coloco rapaz eu vou ser bem sincero para vocês dependendo do seu nível né de desbloqueio para você poder resgatar se for aí ó, tiver faltando 9 até 28k eu acho que né valeria valeria a pena em você tá colocando para poder desbloquear e de repente pegar algum item né de 9 a 28k agora se tiver faltando 70 80 100 cara não vale a pena tá não vale a pena tá? na minha opinião não vale a pena então é isso espero que vocês tenham gostado e lembrando se você quiser resgatar o I, tá faltando 9k 28k e quiser comprar aquele item, não se esqueça zp rápido fácil fica na hora se demora sem complicação o link tá aqui na descrição é o nosso parceiro e amigo Zé louco zp ele que tá patrocinando aqui para gente poder resgatar e fazer esse vídeo para vocês tá bom não esquece o link vai estar tá aqui na descrição Vai estar tá fixo aqui nos comentários também, só chegar lá no Zé pelo vim pelo soldeixo, quero comprar aquele zp para resgatar a minha arma do evento Amor e Sangue. tá bom? e como vocês puderam observar, depois que você resgata o seu prêmio principal você também depois tem a opção de comprar a arma diretamente a arma que você não tem por 40k de zp então fica aí a critério, cada um decide o que faz mas, é, tá bem salgadinho, poderia ser menos, né? O cara acabou de gastar 140, ou depositar de 140, ainda vai ter que né, gastar mais, é bem, bem complicado. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer e participar dos eventos Amor e Sangue, tá uma guerra. Fui, tamo junto, até mais, até a próxima, Fique com Deus, tchau.